E aí galera, beleza? De nada com vocês, com mais um vídeo, estamos aqui hoje galera, um novo mapa. Eu vou mostrar pra vocês o seguinte, mano, nós vamos viajar pra Ucrânia aqui no GTA V para a cidade de Pripyat. Eu acho que é assim que se pronuncia, talvez eu tenha errado, mas eu acho que é assim. Bom, pra quem não sabe, né, vou dar uma aula aqui de histórias e tal... <risos> Professor de datas e tal, Pipriaty é a cidade é, da Ucrânia, conhecida como uma cidade fantasma, porque lá localizava a usina nuclear de Chernobyl, onde aconteceu aquela tragédia e até hoje sequelas, né? A cidade simplesmente tem uma radiação altíssima, então ninguém vive lá, certo? e com essa é, e rolo todo eu não vou falar algumas palavras aqui para não YouTube não entender é, o vídeo robozinho do, do, do, do, do YouTube não entender diferente É esse rolo todo aí da Rússia e tal bom é, isso aconteceu quando era na União Soviética né então a Rússia que hoje é a Rússia né União Soviética comandava ali, né? Muitos países ali que depois se tornaram independentes, né, no caso da Ucrânia. A você acha que não, né? Então, tá aí o rolo aí, né? Vocês estão vendo aí todo dia nos jornais. Então, seguinte, eu não vou mais falar desse assunto porque são coisas meio que polêmicas e tal, mas vamos em frente. O Trevão então vai vis visitar Pripyat. Cidade fantasma. É, da Ucrânia. Eu vi mais ou menos. Não me parece que o, a, o mapa tem a usina né? é, de Chernobyl. Não bom, parece que tem, mas tem muito, a cidade ali. É, tem várias partes. Então, seguinte, mano. Eu vou primeiramente aqui colocar uma máscara, né? porque não podemos é, inalar a adiação. Porque eu não sei se vocês assistiram, eu recomendo bastante quem não assistiu. Uma série da HBO. HBO. É, se você tem lá assinado lá, HBO provavelmente tá disponível pra você. E Shinobi, eu acho que é a. Mano, aquela série é incrível, velho. Ela é um. É um. É uma temporada só, né? Que conta a história ali de tudo que aconteceu e tal. Cara, aquela série é. Simplesmente incrível, cara. Incrível. Eu tinha assistido ela uma vez. Aí eu voltei pra assistir de novo. E você vai entender mais ou menos o que aconteceu ali na... Chernobyl e... E resultou... A negligência, né? De caras, né? E resultou tudo isso. Enfim, vamos pra... Estamos aqui. Olha só, mano. Caraca. Bom, quem jogou... PUBG, parece muito, né, mano? PUBG também me lembra muito... Olha isso, cara. Tudo enferrujado. Pipriat. Cara, é bem grande. Assim, é... não me parece, como eu disse pra vocês, que tem a usina, tá ligado? Mas é bastante grande. Se eu for mostrar detalhes por detalhes, olha o lugar, mano. Tudo... Eu tava vendo um vídeo que parece que... Com a queda da União Soviética, os caras foram lá e saquearam a cidade tá ligado inteirinha sobrou nada tá louco né eu não entrava num lugar desse não mano. dá para você ir né mano mas é tem existe a radiação ainda lá né mas que é a água o solo tudo inclusive a diferença desse desse mod aqui para para para versão real né da cidade é que tipo tem vegetação tudo as vegetações tudo seca tá ligado Ó, vamos lá, vamos pegar o carro aqui. Você viu, cara? Tudo deteriorado ali. Pera aí, deixa eu ver se tem alguma coisa aqui embaixo. Ver se tem alguma coisa aqui embaixo aqui. Ah, tem um negocinho ali embaixo ali, ó. Mas me parece que tem alguns lugares bem conhecidos e tal. Vou pegar aqui o carro, vou tentar andar. que são os prédios, né? Bastante prédio. Esses lugares aí são tudo destruídos, tá ligado? Caraca, mano. Você teria coragem? Comenta aí se você teria coragem de ir pra lá, galera. É, com todas as recomendações. Ó, se você fa faz isso e se, se isso é seguro, eu iria, mano. Agora, que nem um loucão. Deve ser um, um saco pra entrar, ó. Os parquinhos, esses parquinhos aqui, todos enferrujados, tá ah, assim, todos esses lugares dá pra entrar e estão tudo daquele jeito lá. Tudo destruído, mano. Ferecido, sei lá. Como é, que, como é que seria a palavra certa pra se usar? É, tem essa outra parte aqui: as ruas, né? Com mato e tal. Ó, tem é uma quadra de basquete. Olha os prédios, ó, tá vendo? você acha no Google, é esse lugar. Esse é um hospital. Entrar ali. Mas é muito grande, mano. Se for mostrar detalhe por detalhe, vai ficar com uma hora de vídeo aqui, tá ligado? Ó, mas ó. Vê que dá pra entrar nos lugares aí, ó. Tudo cascado, as paredes, ó. Que louco, mano. Muito, muito, muito louco. Mas PUBG... De... Ih, caralho, rosca... Eita! <risos> Eita! Bate a cara, eu fiquei roscado ali, você correndo, que louco, bati a cara. O que é isso aqui? Me pareceu um hospital? Muito dessa... De ter né, acontecido muita gente perecer, foi o fato dos caras não ter admitido... A gravidade, né? Não ter admitido quão aquilo ali foi tão é, perigoso, né? Poderia ter evacuado as pessoas bem mais rápido da... da cidade, né? Tirar das pessoas da cidade. Questão dos bombeiros também, os caras... Você vê na, na série lá que eu te falei? Você vê os bombeiros lá, mano. Fugo bloco de grafite assim no chão e os caras lá, mano, tá ligado? Nem aí. Os caras não tinham noção da gravidade da, da parada, tá ligado? E quando aconteceu o acidente, eles já teriam que calcular os, os riscos, os danos e... Mas não, os caras... Ah, foi só um, foi um... Houve uma explosão lá, mano. Os caras ligaram pros bombeiros. Não, foi só um... Foi um foguinho aqui Manda os bombeiros Cara, foi muito louco, velho Foi muito louco Ó, essas partes aqui parece ser mais conhecidas Tem essa estátua aqui Ó Tem essa estátua aqui, ó é Uma estátua olímpica Essas partes aqui são as mais conhecidas Mas tem muito lugar assim, cara eu, como sou muito fã de Last of Us, aquele cenário assim pós-apocalíptico, né? Todo abandonado, vegetação e tal. Eu acho da hora, velho. Cenário, né? Não a situação que aconteceu. Mas, como eu disse pra vocês, ver aqui. Ó, é bem grande, ó. Você pode ver, ó. Parece que tem algumas partes que o cara fez separadas. Só que, mano, não dá pra mostrar tudo, velho. muita coisa. Ou talvez ele. A, a parte da usina ele, ele vende. Tem muito, tem muito cara aqui que vende mod também. Não sei se vocês sabem. Ó, a roda gigante, ó. Essa parte aqui eu tava vendo que ela é toda cheia de vegetação. É. seca, tá ligado? Vou tirar essa neblina. Vou tirar essa neblina aqui e vou deixar. Aí, ó, Vou deixar mais, mais limpo. E vamos olhar de cima, galera. E é que tem aqui, ó. Onde moravam as pessoas. É bem grande, como eu disse pra vocês. Os prédios todos abandonados. A montanha-russa ali. É russa não, pô. olha gigante, montanha-russa. E... Se, se, se sair, eu dei uma olhada lá. Se sair a parte da usina... Talvez eu... Eu trago pra vocês aqui, tá? Mas... Pelo que eu vi aqui, mas é bem... não tem. Tem até um, um youtuber que, que foi fazer um vídeo lá em Chernobyl. Na thumbnail dele tem um, um carrinho de... De bate-bate. Tromba-tromba, tá ligado? E eu acho que se eu não me engano tem aqui também. Mas é aqui a parte da cidade, mano. Talvez... É, seja maior na vida real. Mas você vê tipo assim, abandonadaça, mano. Ó, essas partes aqui, do azulejo quebrado. Esse eu acho aqui, mano. Ó, mais um. Assim, não mostra na série tanto assim a cidade, tá ligado? Não mostra. Mas. Tem esses prédinhos aqui. Lá em piat na Ucrânia Pertencia à Rússia à União Soviética, a Rússia Aqui a gente já tinha vindo né Mas é bem melhor eu mostrar assim de cima porque não a gente não consegue Mostrar tudo, olha as rachaduras aqui mano Caraca, era um laguinho Um lago Louco velho Deu As rachaduras o mapa chega até aqui. Mas como eu disse pra vocês, se eu não me engano, ele emenda, velho. Ele emenda. Aquela parte da estátua. Cadê a parte do, do, do carrinho de bate-bate que eu tinha visto? Que ele é bem pequenininho. Olhando aqui de cima é meio complicado de, de achar. Nada aqui. Eita. Eita. Eu já passei, né? Mas se tivesse aquela vegetação ia ser bem legal, mano. Ó a parte aqui, ó. Toda quebrada. Ferrujada. Acho que eu tô rodando no mesmo lugar. O que, que é isso? Ah, um urso. Outro parquinho abandonado. É, aqui eu tô passando toda hora, velho, no mesmo lugar. Mas tá aí, eu acho que esses espaços aqui, ó, como eu disse pra vocês, é pra acabar montando, mas eu acho que não, não dá pra instalar tudo, velho. Se eu não me engano, não tem como instalar todas as partes é, da, da cidade, mano. O GTA, ele não, não, ele não suporta. Realmente não tô achando o bate-bate Eu vou, vou, vou procurar aqui Eu vou dar um corte Aqui ó Eu não sei se realmente Tá nesse local Na vida real Mas eu acho que sim ó. Uma foto icônica de um youtuber que Mostra essa parte aqui do, do carrinho De bate-bate aqui é isso, galera. Pipiat, na Ucrânia. Fazendo a visita aí. Com o nosso... É... Trevão, loucão. E é isso. O que vocês acharam? Comenta aqui. Me segue no Instagram. Vou ficando por aqui. Se tiver sair novos mapas, aí, eu trago pra vocês. Tamo junto. Valeu. Fui.